Você gostaria de trabalhar na área de segurança da informação, mas fica pensando, ou alguém te falou que precisa ter alguns pré-requisitos para começar nessa área, eu vou falar hoje sobre 11 mitos que talvez esteja atrapalhando a sua carreira, o seu começo de carreira na área de segurança da informação, e que talvez não seja totalmente verdade. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista em segurança e privacidade e vamos falar sobre esse assunto logo após a vinheta. Começar uma carreira nova normalmente traz uma série de dificuldades. Não é fácil realmente, a menos que você ainda more com seus pais ou que você tenha poucas despesas, aí vale a pena arriscar um pouco mais, mas se você já tem alguma profissão e pensa em mudar, transicionar para a sua carreira na área de segurança da informação, é normal que você pense muito sobre isso e na sua cabeça tem algumas coisas com relação à vida como profissional de segurança da informação. A dica que eu posso te dar é ouvir as pessoas que tenham mais experiência nessa área e buscar um mentor, uma mentora, que possa te auxiliar nesses primeiros passos, até que você conquiste a sua vaga dentro da área de segurança da informação. Eu mesmo tive vários mentores que me ajudaram ao longo da minha carreira, ou me apontando cursos ou treinamentos que eu precisava fazer para melhorar cada dia mais na minha profissão. Dentro da sua empresa mesmo, você pode encontrar essas pessoas e tentar fazer essa transição ou se você não trabalha ainda numa empresa, você pode buscar grupos online ou uh, comunidades que falam sobre segurança e aí assim você conhecer pessoas que trabalham nessa área e buscar informações de como você chega lá. Bom, o primeiro mito que eu vou falar aqui é que você não necessariamente precisa ser formado em tecnologia para poder trabalhar na área de segurança. Eu mesmo já trabalhei com pessoas em várias áreas, formados em várias áreas, como por exemplo economistas, advogados, profissionais de educação física, engenheiro eletricista, físicos e que são muito bons profissionais da área de segurança também. Ser formado na área de tecnologia ajuda bastante, mas não é necessariamente um pré-requisito para que você possa trabalhar na área de segurança da informação. Em alguns casos, é possível que você consiga a sua vaga na área de segurança da informação, mesmo sem ter o curso superior. Não é tão fácil assim, mas ainda assim é possível. O segundo mito que eu vou te falar aqui é que você não necessariamente precisa saber programar para trabalhar na área de segurança da informação. Eu já trabalhei em mais de 30 projetos na área de segurança, e posso contar que apenas uns oito deles eu tive que usar conhecimentos de programação. Eu não sou um desenvolvedor, eu fiz análise de sistemas ou tecnologia em processamento de dados na minha graduação, mas eu não sou um exímio programador. Ainda assim, eu tive que usar alguns dos conceitos. Mas não necessariamente você precisa ser um desenvolvedor ou saber uma linguagem de programação para trabalhar na área de segurança da informação. Existem algumas vagas que sim, você vai precisar saber programar, como por exemplo, um consultor da área de segurança de informação que implementa produtos, principalmente na área de, obviamente, desenvolvimento de aplicações, ou é, que desenvolve é, componentes, conectores para produtos da área de segurança. Nestes casos, sim, você vai precisar saber é, desenvolver em alguma linguagem, normalmente Java ou JavaScript mas se você não sabe linguagem de programação nenhuma não é um empecilho para você trabalhar na área de segurança da informação o terceiro mito e esse é de longe o que mais as pessoas me perguntam é preciso saber hackear um sistema para trabalhar na área de segurança eu digo que não mesmo porque existem áreas específicas de pentest ou de testes que você vai precisar saber é, técnicas de invasão ou hackear um sistema de maneira geral a maioria das áreas e dentro da área de segurança nós temos aí mais de 10 domínios né, assuntos que você pode trabalhar na maioria deles você não precisa ter nenhum conhecimento de é, invasão de sistemas você sim precisa saber como o hacker faz aquilo ou que técnicas que ele usa qual é o modelo empregado para invadir um sistema, mas você realmente saber fazer o ataque, simular um ataque, não necessariamente você vai precisar disso. Se você quer trabalhar na área de pentest, aí sim, você vai ter um tempo para se especializar, mas para começar na área de segurança, você não precisa saber hackear um sistema para poder é, iniciar sua carreira na área de segurança. O quarto mito que eu vou falar aqui é sobre trabalhar com segurança em uma cidade pequena. Então, às vezes, você que está nos ouvindo ou nos assistindo uh, de várias cidades do Brasil, e aí você pensa, poxa, aqui na minha cidade, uma cidade muito pequena, eu não vou conseguir encontrar uma vaga na área de segurança. De fato, em cidades muito pequenas, quando você não tem é, empresas de grande porte, é mais difícil que você vá conseguir trabalhar na área de segurança mas o que você pode fazer e aí é que eu falo que você pode começar na área de segurança é trabalhar numa área de correlato por exemplo em infraestrutura e dentro do trabalho de infraestrutura quando você for trabalhar é, montar uma rede ou montar um servidor você trabalhar os assuntos de segurança de infra como por exemplo backup antivírus isso tem em qualquer empresa que trabalha com tecnologia vai ter que ter um backup vai ter que ter antivírus é aí que você começa a atuar na área de segurança mais fortemente então se você é mora em uma cidade pequena você tem o seu próprio empreendimento você é um consultor ali de segurança de, de tecnologia ou por exemplo você trabalha na área de suporte você pode começar a atuar mais nas áreas de segurança dentro do seu trabalho de suporte dentro do seu trabalho de infra de desenvolvimento você pode começar a explorar por exemplo é, técnicas de segurança no desenvolvimento de código por exemplo se você é um desenvolvedor um programador e você vai começando a abrir os seus é, caminhos ali dentro da área de segurança para depois você crescer e você também pode gerar uma demanda dentro da sua localidade, dentro da sua, do seu, da sua cidade. Por exemplo, você pode visitar os seus clientes da área de tecnologia e começar a trabalhar serviços específicos de segurança. De novo, como o backup, ou pensar num plano de resposta a incidente, um plano de recuperação de desastres. Isso são assuntos que você pode trabalhar dentro da área de infra, no suporte, ati. É, fomentando isso nos seus clientes. Às vezes o cliente numa cidade pequena, uma empresa, ele não tem a noção que ele precisa de segurança e aí você pode então é, criar essa demanda dentro do seu mercado. O quinto mito é que você já precisa ter alguma experiência na área de segurança para poder trabalhar especificamente com segurança. Isso não é totalmente verdade, Embora você vá procurar vagas na área de segurança, você vai ver que ele, todas as vagas vão te pedir experiência. Mas se você está em começo de carreira, é óbvio que você não tem experiência ainda. E isso você tem que deixar bem claro para a pessoa que está contratando, que está abrindo essa vaga, que você ainda não tem experiência. Mas o que você pode ter é conhecimento teórico você pode fazer um curso ou ler um livro ou ter alguma outra experiência relacionada com a área que você quer trabalhar então se você é, viu uma vaga na área de infraestrutura de cloud security por exemplo você é, é o ideal que seria você ter alguma experiência em cloud para depois migrar para essa área de cloud security ou se candidatar a uma vaga em cloud security então o fato de você ter muitas vagas dentro da e não ter os profissionais capacitados aqui no brasil e outros países também funciona da mesma maneira as empresas às vezes elas abrem mão né de procurar um profissional capacitado mas ele pega a empresa pode escolher um profissional que tem um certo conhecimento e capacitar aquele profissional dentro da própria empresa então existem algumas Companhias que oferecem treinamentos ou oferece oportunidades dentro da empresa para você trabalhar com outra pessoa que já tem experiência e assim você conhecer. Então, é possível você trabalhar na área de segurança mesmo sem ter experiência e é óbvio que você não vai se candidatar em cargos que exigem maior experiência. Como, por exemplo, um, uma vaga que está anunciada, por exemplo, analista de segurança pleno um analista de segurança sênior, essa vaga, obviamente, você não vai se candidatar. O que você pode procurar são as vagas de início de carreira, que são os juniors, os trainees, os associates. Essas vagas, sim, podem contratar sem experiência prévia. O sexto mito é que todo profissional de segurança da informação obrigatoriamente tem que saber inglês ou conhecer um pouco de inglês ou ter um inglês fluente embora seja muito útil e todos os profissionais de segurança vão te recomendar que você tenha ou, conhecimentos de língua inglesa é, você saber ler um texto em inglês vai te abrir várias oportunidades e muitos materiais na área de segurança obviamente mas não é um pré requisito para você começar a trabalhar na área de segurança mesmo porque hoje a gente já tem várias ferramentas vários documentos já em língua portuguesa e você tem oportunidade de se treinar com outros profissionais. Então, se você está em início de carreira e não tem o inglês ainda, não conhece, não tem influência no inglês, é, você pode se candidatar a uma vaga na área de segurança, mas, pelo amor de Deus, assim que você entrar, né, que você conseguir a sua vaga na área de segurança, faça o mais rápido possível um curso de inglês para você abrir essa, esse leque de oportunidades que você vai ter conhecendo a, a uma outra língua. Eu me lembro que por volta de 2008, 2007, é, eu, eu tinha muita deficiência no inglês, eu não conseguia falar por telefone com, com o pessoal do suporte ou com é, profissionais da empresa que eu trabalhava nos Estados Unidos e eu decidi que para que eu possa, pudesse Melhorar o meu inglês, a gente foi, eu e minha esposa, nós fomos morar em outro país. Nós fomos morar na Inglaterra e lá eu melhorei bastante o meu inglês. Depois eu tive outras oportunidades de morar no exterior, mas quando eu voltei da Inglaterra, aí sim eu já tinha fluência no idioma e podia me comunicar, ler livros. E foi, por exemplo, nesse período que eu morei na Inglaterra que eu consegui completar a minha prova do CISP, da certificação CISP porque naquele, naquele tempo a gente só tinha livros em inglês e talvez a primeira vez que eu reprovei na prova do CISP, eu posso ter reprovado é, muito porque o meu compreendimento do idioma em inglês não era tão bom naquela época e, e aí por isso eu posso ter ido mal na prova a, por questão da, de não conhecer bem o idioma em inglês. Depois que eu me treinei lá, tive fluência, consegui ler todos os livros é, a respeito do CISP, né, preparatórios para a prova de certificação e consegui com êxito fazer, a, alcançar a minha certificação quando eu morava lá. Então assim, o inglês é muito bom, você vai fazer muita diferença para você na sua carreira se você souber, mas ele não é impeditivo para você iniciar. A sua carreira em segurança. O sétimo mito aqui eu listei como precisa saber Linux. Então, algumas pessoas acham que para ser profissional de segurança da informação, obrigatoriamente todo mundo tem que conhecer o sistema operacional GNU/Linux. Não é verdade isso. Aliás, existem muitos profissionais uh, que vêm do mundo Microsoft, que às vezes não têm conhecimento em Linux. E são excelentes profissionais de segurança é, tem muitas áreas da área de segurança que não precisa sequer saber o sistema operacional ou quando você vai trabalhar por exemplo na área de redes ou na área de é, disaster recovery, não necessariamente você precisa conhecer o sistema operacional linux para trabalhar nessas áreas então assim não é uma regra de acesso de novo conhecer o sistema operacional vai te habilitar outras funções dentro da área de segurança, como, por exemplo, trabalhar com ferramentas ou ferramentas mesmo de invasão, técnicas de invasão, ou, por exemplo, te abrir oportunidades dentro de outros mercados ali de infra, trabalhar com infra, segurança de infraestrutura. Mas você não precisa, necessariamente, é, conhecer ou, ou ter habilidades no sistema operacional Linux para poder trabalhar na área de segurança. O oitavo mito é relacionado a cursos ou treinamento formal. Algumas pessoas acham que para começar a trabalhar na área de segurança você precisa ter algum diploma de algum curso que você tenha feito aí, ou um K-Solution, ou alguma outra escola de, é, que oferece cursos na área de segurança. Não, você não precisa ter um curso, para ser contratado por uma empresa, é, como eu disse anteriormente no, no primeiro, é, muitas vezes você não precisa ter nem curso superior para trabalhar na área de segurança, mas é interessante que você tenha algum conhecimento, obviamente vai te ajudar bastante, é, começar do zero totalmente, é, talvez não seja possível. É interessante que você tenha algum treinamento, mas não é obrigatório. Você não precisa necessariamente ter um diploma para começar a trabalhar na área de segurança. Tem muitas pessoas que aprendem segurança, ou através de livros, ou na prática, aplicando, criando laboratórios, ou no seu trabalho atual já começa a aprender a parte de segurança. E, obviamente, essas pessoas não vão ter um diploma para poder atestar, olha aqui ó... É... E não estou nem falando de certificação profissional. Tô falando apenas de um curso ou um treinamento, tá? Então não precisa ter um curso específico para poder começar a trabalhar na área de segurança. Você pode comprovar os seus conhecimentos de outras maneiras, é, até numa entrevista com o RH você pode falar, olha, se quiser aplicar um teste ou alguma coisa assim, eu eu posso me submeter a algum teste para saber mostrar que eu tenho aquele conhecimento. O nono mito e aqui eh, eu vou fazer uma pausa gigantesca para falar sobre um ponto bem interessante. Algumas pessoas acham que a área de segurança da informação é exclusivo para homens, ou que não tem muito espaço para as mulheres, e é muito pelo contrário. Nós temos muitas mulheres na área de segurança, mulheres que fazem trabalhos excelentes, assim são destaques e até inclusive na área técnica, que às vezes o pessoal fala, ah, acha que mulher só serve para trabalhar em relatórios ou alguns trabalhos específicos. E não é verdade. Na área de segurança, as mulheres botam para quebrar e tem muitas histórias aí. Existe uma organização chamada WONCE, Woman for Cybersecurity. E essa organização, por exemplo, aqui no Brasil, é uma organização muito forte. Inclusive, teve um evento na América Latina com os capítulos da IC Square. E uma das, das keynote speakers foi a Andrea Tomé. E eu vou deixar aqui o card para você buscar esse vídeo uh, do Cybersec Talks. E a Andrea ela falou sobre esse, essa organização, ONCE. E sobre o trabalho que as mulheres executam na área de cybersecurity. É, temos aí vários exemplos no mercado, como propriamente a Andréa Tomé, a Priscila Viana, a Carol Bosa, a Viviane Martins. São mulheres assim que representam fortemente é, o, o público feminino dentro da área de segurança, com uma história belíssima de carreira e tudo mais. A, inclusive a IC Square ela tem todos os anos um relatório específico sobre a presença das mulheres nos cargos em cybersecurity, inclusive em posições de liderança. Muitas vezes elas alcançam até posição de liderança e que é um grande exemplo, um grande orgulho para nós, profissionais de segurança, que elas tenham esse espaço. E cada vez mais a gente quer abrir mais vagas, mais espaço para que as mulheres possam trabalhar em cibersegurança. O décimo mito fala sobre a questão de estar atualizado ou ter que estudar muito para trabalhar na área de segurança. É, algumas áreas de segurança, realmente, você sempre tem que estar atualizado, você sempre tem que estar procurando vulnerabilidades ou saber o que, que um atacante está fazendo, e aí você tem que estudar bastante. Mas para começar na carreira de segurança, não necessariamente você vai trabalhar numa área que você precisa se atualizar constantemente. Existem muitos domínios da área de segurança, e eu posso falar até do, da área onde eu sou mais expert, que é a área de gestão de identidades e controle de acesso. Gestão de identidades e controle de acesso não tem muitas mudanças já tem um bom tempo. Como, por exemplo, agora a gente está vendo Passwordless, mas a gente usa usuário e senha, que é uma coisa muito antiga, da década de 60. E a gente ainda usa muitas tecnologias hoje, dentro de gestão de identidade, que são bem antigas. Então, não tem muitas atualizações. Tem outras áreas, por exemplo, governança, é, compliance, que há muitos anos também não tinha muitas alterações que você precisa estudar muito. Agora veio o LGPD, as questões de privacidade e aí mexeu um pouco nesse mercado. As pessoas tiveram que se atualizar, ler livros, publicou-se bastante material sobre isso. Mas existem algumas áreas, então, de segurança que você pode ter uma vida mais confortável. E por que que eu falo isso? Que às vezes algumas pessoas acham que querem trabalhar mas não querem gastar muito tempo se atualizando ou ter que fazer muitos cursos para poder trabalhar na sua área então quer ter uma vida mais com mais qualidade de vida uma profissão com mais qualidade de vida então essa área de segurança normalmente não é uma área que você precisa se estressar muito até assim tem algumas áreas que sim você vai ficar um pouco mais de cabelo em pé, você tem que trabalhar de plantão, é, principalmente a área que cuida de monitoramento de segurança, SOC, esse time realmente tem um pouco mais de estresse. Mas as grandes áreas, a maioria das áreas de gestão de segurança, são mais tranquilas e dá para você ter uma qualidade de vida melhor é, sem ter que ficar estudando muito de final de semana para se atualizar. Então esse é o, é o, o décimo mito que a área de segurança você tem que ficar se atualizando constantemente. Principalmente para quem está em começo de carreira, não necessariamente isso é verdade, mas obviamente você vai ter que ter um... às vezes alcançar é, alguns conhecimentos, você vai precisar estudar um pouco mais do que um profissional já estabelecido. Mas uma vez que você chega lá, alcançou a sua posição, alcançou um nível de conhecimento legal, não necessariamente você vai ter que ficar se, é, estudando muito para se atualizar constantemente. E o último e décimo primeiro mito aqui da minha lista, obviamente essa lista não tem uma ordem específica, oh, o primeiro mito é o mais conhecido, é, eu não coloquei uma ordem, eu coloquei a ordem que eu fui lembrando das coisas. E o décimo primeiro mito fala sobre network, ou o que o pessoal pergunta. Para trabalhar na área de segurança, tem que fazer parte de um clubinho, ou uma panelinha, ou ser amigo de alguém? Eu digo que não, porque eu vejo a área de segurança de informações como uma área muito democrática. Todo mundo que quer trabalhar na área de segurança pode conseguir. Só depende do seu esforço, só depende de você... É, correr atrás dos seus objetivos. Óbvio que a gente conhece algumas pessoas ao longo do mercado aí, pessoas que se destacam na carreira e que impulsionam outras pessoas. Por exemplo, uma, um profissional, ele é famoso e está trabalhando num banco e aí ele vai chamando os amigos dele para trabalhar lá. Isso é normal, acontece em todas as áreas, não só na área de segurança, na área de tecnologia também é assim. É, quando você entra na sua empresa você vai recomendando seus amigos obviamente que isso acontece mas área de segurança não é uma área que tem muita barreira de entrada se você estudar você se capacitar você vai conseguir sua vaga não tem clubinho aqui na área de segurança e não necessariamente você precisa ter a, a carteirinha de hacker ou a carteirinha do cara legal para poder trabalhar nessa área Existem muitas vagas, não só em São Paulo, mas é, várias cidades aí do Brasil, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre são mercados, é, Curitiba também são mercados que são bem é, fomentados, tem várias oportunidades de trabalho nessas cidades. Se você não encontra vagas nessas cidades, é, talvez você tenha que é, melhorar um pouco seu network para ser conhecido, ou botar mais a cara nas empresas, né? pedir oportunidades, é, talvez entrar numa outra área para depois migrar para a área de segurança, mas não existe muita barreira para você chegar lá. Isso que é importante a gente dizer. E por isso que eu deixei esse por último, porque às vezes muita gente me pergunta ou me pede indicação e eu falo, não, cara, pode ir lá, é, vai vai na fé que você vai conseguir, você não precisa exatamente de uma recomendação específica de um profissional para poder entrar. Você não precisa ser amigo de um cara específico para poder entrar numa empresa. Então, dá para entrar sim, mercado bem dinâmico e sem barreiras de entrada para trabalhar na área de segurança. Bom, então aqui finalizando, eu listei 11 pontos que normalmente são dúvidas das pessoas que querem começar a trabalhar na área de segurança e ficam pensando, ah, não tenho aquela, aquele ponto, aquele, aquela situação específica, eu nunca vou conseguir trabalhar na área de segurança, isso não é verdade, como a gente explicou aqui, eu expliquei ao longo dessa lista dos 11 pontos. Tem algumas áreas específicas de segurança, se você almeja um cargo, é, trabalhar num, numa tecnologia específica de segurança que talvez você vai precisar saber linguagem de programação você vai precisar saber técnicas de invasão e aí essa lista que eu fiz aqui ela fica invalidada mas de maneira geral você consegue trabalhar começar sem atender todos esses pontos e atenção se você checou essa lista aqui dos 11 itens e realmente você bateu em 100% todos eles aí é um pouco mais complicado para você começar a trabalhar na área de segurança mesmo porque eu listei aqui 11 itens que são mitos para entrada na área de segurança entrada nesse mercado mas realmente se você não tem conhecimento de inglês não sabe tecnologia não tem nenhum conhecimento de segurança nunca trabalhou na área obviamente para você vai ser bem mais difícil começar ou encontrar uma vaga que te contratem para trabalhar na área de segurança. Então tenta eliminar alguns desses itens, tenta eliminar alguns desses gaps para você aumentar suas chances de conseguir a sua vaga em segurança da informação. Trabalhar com segurança é algo que posso dizer que traz muita alegria. Eu conheço vários profissionais de segurança e muitos deles são muito felizes com o que fazem hoje eu também posso dizer que eu sou muito feliz com o que faço hoje não quero mudar de área não quero nem penso nessa possibilidade de parar de trabalhar na área de segurança porque eu gosto muito do que eu faço então é uma das áreas que eu vejo que mais tem gente feliz é, a gente brinca um pouco com outras áreas como até desenvolvimento tem muito meme em cima, né, falando que as pessoas não são felizes trabalhando com desenvolvimento ou alguma coisa assim. Ou na área de suporte, às vezes a gente pega algumas pessoas, alguns profissionais que realmente não estão felizes trabalhando na área de suporte. Isso na área de segurança não posso dizer 100%, obviamente, não conheço todos os profissionais, mas a grande maioria das pessoas que trabalham com segurança gostam do que fazem. Então, eu acho que você pode se sentir muito bem fazendo parte dessa carreira. Obviamente, esses profissionais, eles trocam de empregos, mas o que eu vejo normalmente é o cara saindo de segurança e indo trabalhar em segurança. Dificilmente ele troca de segurança para trabalhar em outra área. E, e essas trocas de empregos, normalmente são para o crescimento profissional dele ou dela, buscando sempre melhorar a questão do salário, melhorar as oportunidades que tem. Então, o que eu posso te dizer é, se você assistiu esse vídeo, esse podcast até o fim aqui, que você vai ser muito bem-vindo para trabalhar, muito bem-vinda a trabalhar na área de segurança, com certeza você vai ser muito bem acolhido ou acolhida, porque faltam, faltam muitos profissionais, existem muitas vagas e a demanda por segurança nas empresas é bastante alta. Então, se você tem realmente interesse, fique ligado aqui no nosso canal, nas, nas, minhas, nas mídias, que eu vou ensinando algumas técnicas para vocês, ensinando algumas coisas para vocês poderem trabalhar nessa área e futuramente eu quero oferecer ah, para vocês algum treinamento, para quem quer começar na área de segurança. Então, eu fico aqui, muito obrigado pela sua audiência e, como sempre eu digo, fique seguro.